Às vezes parece que você não se encaixa em nada. Às vezes aceitar e deixar de lado essas dores e traumas. Como eu queria que fosse mais fácil. Como eu queria que acabasse no um impasse. Chego em casa, quem acolhe é a cama. Talvez nem seja um bom égide. Talvez seja o destino. Mas que destino delaça esse caminho. Que forma de superar essa dor repentina. Eu só queria relaxar. Eu só queria. Queria sentir em casa, estando em casa, uma carta. Uma mensagem. Uma vida. Pô, foi se lá. O corpo nu quer dar prazer. Olha lá, olha lá! Lá se foi, foi-se lá. Ao dormir, eu acordar. Na mesma instância, no olhar. Sempre sorrindo, sem parar.